E a nossa receita da semana também é especial do Dia das Crianças, é, né, Maria? Tem um menininho que vai nos mostrar como é que se faz um divertido e colorido. Neste Dia das Crianças, que tal trazer a criançada para a cozinha para fazer receitas divertidas e saudáveis? É isso que a gente vai fazer hoje. A gente tem um convidado especial aqui, o meu filho William. Ele que adora as aulas de culinária na escolinha e adora colocar em prática aqui fazendo muitos bolos deliciosos aqui com a mamãe, né filho? Tem um bolo especial que ele tá me pedindo já há muito tempo para fazer. É de beterraba. E esse bolo a Leila tá trazendo pra gente hoje uma receita especial, né Leila, pro dia das crianças. Que receita é essa? Isso, então trazendo eles para a cozinha, né, a gente tem que interter com o colorido. Então nós vamos aproveitar a beterraba, que tem várias propriedades, vitamina A, ferro. E nós vamos fazer o colorido também verde, do hortelã. E pode estar tá sendo utilizado também a couve, né, e outras folhas verdes. Pensando também em aproveitar o que a gente já tem em casa, né, daqui a pouco sobrou beterraba cozida de um dia para o outro, a gente pode estar tá aproveitando, né, não só na salada, mas em outros preparos. E aproveitar também esse colorido para fazer um bolo saudável também, né Leila? Bolo saudável, usando os alimentos e ingredientes que normalmente a gente tem, né? Na propriedade e na casa da gente. Vamos começar, William? Sim. Anote os ingredientes para fazer o bolo colorido. Dois ovos uma colher de sopa de manteiga ou duas colheres de óleo, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de hortelã ou couve verde ou manjericão, uma beterraba média, quatro xícaras e meia de chá de farinha de trigo e três colheres de chá de fermento em pó. Nós vamos usar então, dois ovos. O William vai nos ajudar a colocar ali dentro. Isso. Vamos utilizar uma colher de manteiga, que também pode ser utilizado óleo, né? O óleo daí seriam duas colheres. Vamos utilizar uma xícara e meia de açúcar. Um monte. Um monte. E uma xícara de leite. Muito bem. Depois nós vamos colocar a farinha. Agora nós vamos colocar aqui para triturar no liquidificador. Joia! A mistura triturada, então, no liquidificador, nós vamos colocar... Mais ou menos um terço numa numa vasilha e vamos colocar a farinha. Pode pôr mais. Vai em torno de uma xícara, uma xícara e meia de farinha nessa parte da preparação. Pode misturar, William. Aí tá bom. Muito bem. Misturar devagarzinho, até ficar na consistência da massa do bolo. Vamos trocar de colher? Essa aqui é melhor. Como é que tá aí? Mais farinha? Sim, deu. Deu? Tá quase no ponto mesmo. Viu? Ele já sabe até o ponto do bolo. Nós vamos adicionar, então, uma colherinha de chá de fermento. Vamos mexer mais um pouquinho agora. Vamos colocar nas forminhas. Bom, ele está colocando nas forminhas que já estavam untadas. Assim tá bom. Pode colocar na próxima. Isso. Bom, nós vamos dividir a massa em três. Uma outra parte nós vamos reservar aqui para depois triturar com beterraba. Agora, nessa terceira parte aqui, nós vamos, vamos colocar o hortelã na segunda parte. Pode pegar um pouquinho e pôr ali. Isso, mais um pouco. Tá bom. Vai mais ou menos uns três galinhos de hortelã. Nós vamos triturar essa parte da massa, que vai ser a parte da massa verde. Agora nós vamos colocar aqui e colocar farinha, certo? Farinha. Mais farinha. Mais ou menos uma xícara e meia de farinha. Pode pôr mais. Vai mais um pouquinho de farinha. Mais um pouquinho. Aqui, então, vai mais uma colherinha de chá de fermento. Mistura bem isso. Isso. Isso. Pronto. Agora nós vamos colocar uma segunda camada em cima daquela camada branca ali, ó. Bom, a terceira parte então da massa que nós batemos no liquidificador, né? Vamos colocar aqui, que estava reservada, para nós fazer a parte vermelha da beterraba. Bota quatro pedacinhos aqui. Vai uma beterraba média, já previamente cozida. Porque se tu não cozinha a beterraba antes, ela fica com uma, uma cor mais... puxa para o azul, ela não vai ficar tão tão avermelhada. Último pedacinho. Eu sempre procuro cozinhar a beterraba com pouco a, pouca água, para sobrar o mínimo, senão a gente vai perder as propriedades no cozimento. Caso sobre, como aqui sobrou um pouquinho da água da beterraba, a gente pode estar utilizando para complementar e vai aumentar um pouquinho a quantidade de massa do bolo vermelha. Então, para também estar aproveitando né, esse líquido e não estar desperdiçando as propriedades e o valor nutricional. Agora nós vamos aproveitar, né, a última xícara de farinha que tinha separado aqui. E vamos colocar aqui dentro mesmo. Vamos misturar agora. Nós vamos colocar mais uma colherinha de chá, então, de fermento. Agora o que nós vamos fazer? Por aonde? Aqui. Por cima, muito bem. Para ficar três camadas coloridas. Vamos cobrir bem ali. Isso. Agora a gente leva para o forno, fica em torno de 40, a 45 minutos e vai estar pronto o nosso bolo. Nós fizemos em forminhas, em forminhas pequenas, tá? mas pode ser feito na forma maior. E também as camadas, as camadas vai ser de acordo com a sua preferência, pode colocar a vermelha no meio, a verde em cima, embaixo ou fazer meio a meio também o bolo. Agora nós vamos levar para o forno, põe aqui para nós, isso, vamos levar para o forno. O forno pré-aquecido, né? Agora é só aguardar em torno de uns 30 minutos, como é forma pequena, né? Se for na forma grande, um pouco mais, de 40 a 45 minutos. O William está cortando o bolo. Vamos ver como ficou por dentro, se ficou bem colorido. Colocou as camadas mais, uh, menos coloridas junto, então não dá para ressaltar muito o, o, a cor do hortelã. Pode colocar mais hortelã ou pode colocar couve, né, que lhe dá a cor mais verde, e podem inverter também a ordem das, das camadas para aparecer mais as, o colorido. Né?